Oiê, desculpa estar interrompendo seu vídeo A questão é que o áudio desse vídeo não ficou muito bom, tá? Me perdoem, espero que vocês entendam Eu ainda tô ajustando isso Mas o vídeo tá muito legal E as dicas são incríveis Então eu não vou enrolar muito aqui Fica com o vídeo Olá, oh, oh, meninas! Minhas, sejam muito bem vindos a muito bem vindas para mais um vídeo no vídeo de hoje nós vamos falar sobre crescimento capilar, não é mesmo? Muita gente ter aquele cabelão de se cinema, sei que não é o exemplo meu, mas muita gente suenta aquele cabelão bonito, chavoso, porém tem alguns erros que atrapalham o crescimento do seu cabelo. Vem comigo que eu vou te dizer quais são e fica até o final do vídeo, é muito importante. Para tá ser humaninho e ser humaninha. <risos> não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Me siga lá no Instagram, arroba E sem mais enrolação, se embora. Primeiro erro, cortar o cabelo. Eu sei que isso é muito óbvio, você fala assim, agir com uma assim? cinza, eu quero que ele cresça, eu não vou cortar, né? Mas tem gente que acredita que ficar cortando as pontinhas do cabelo o tempo todo vai fazer ele crescer e na verdade não, não vai cortar o cabelo, man, é, cortar as pontinhas do cabelo é importante pra manter a manutenção do cabelo pra que o fio cresça de uma forma saudável porém ficar cortando o tempo todo você não vai cortar as pontas mas sim o comprimento do cabelo algo que não vai ajudar nem agregar no, seu, na, no crescimento do seu cabelo né então, então cortar as pontinhas é saudável corte eventualmente de 6 em 6 meses 3 em 3 meses, depende muito do seu cabelo Porém, porém cortar sempre, sabe? de mês em mês Tem gente que corta de semana em semana, é sério Não vai prejudicar e vai causar o efeito oposto Vai atrasar ainda mais o crescimento do seu cabelo Vamos para a segunda, que é não ter um cronograma capilar se você vendo nesse vídeo e você ainda não tem um cronograma capilar, corre para ter um cronograma. É muito importante porque lá vai definir o que o seu cabelo precisa e vai fazer uma rotina de acordo com o que seu cabelo tá necessitando. Não só naquele momento, mas vai repor tudo, todos os nutrientes necessários, entendeu? Então acaba que deixa o cabelo mais forte. Indiretamente e fora que deixe ele mais bonito, mais brilhoso, mais saudável, mais cheiroso, mais sedoso. <risos> terceiro erro, terceiro erro que provavelmente você já cometeu ou que ainda comete é não enxaguar direito seu cabelo. Como assim, Tidão? Não sei lavar meu cabelo. Claro que você sabe, não estou dizendo que você não sabe lavar os cabelo. Apesar que tem gente que não sabe Eu tive que aprender a lavar meu cabelo Sim, quase é... Porém, muitas vezes a gente está naquela correria do dia a dia E a gente quer lavar o cabelo de uma forma mais rápida E acaba deixando resíduos Seja de shampoo, de condicionador, de máscara, do que é que você use A gente acaba deixando esse resíduo no cabelo E com o tempo, esses resíduos podem acumular Acumular no nosso folículo capilar e atrapalhar no crescimento do cabelo. Então é muito importante que você verifique se você tirou, tá? Você enxague muito bem quando você estiver no banho. Se para aquela enxagulada boa, pra ver mesmo se saiu tudo bem direitinho. Quarto erro é o dormir de cabelo molhado. Eu acho que muita gente sabe disso, porém nem todo mundo cumpre isso. Você fala assim, mas eu eu só tive que ter lavar meu cabelo de noite. uso um sacador, é Com que... Em 15 centímetros de distância passa o um secadorzinho assim. Por quê? Dormir com o cabelo molhado, com o tempo, com o atrito da fronha e o seu cabelo molhado. Quando o nosso cabelo tá molhado, ele tá mais sensível, tá? Então, com aquele atrito. Tanto que eu até falei isso no vídeo de dicas pra dormir. Dicas pra dormir, não. É dicas com... Pra, vídeo pra não amassar os cachos, alguma coisa assim, gente, eu não lembro o título, mas eu vou pôr aqui nos cards e vou pôr o título desse vídeo aqui na tela, que eu esqueci. <risos> Aparentemente eu sou uma ótima criadora de conteúdo. Eu até falo um pouquinho sobre isso, eu não dormi com o cabelo molhado, porque esse atrito faz com que o cabelo perca a elasticidade é, a... faz com o cabelo perca a elasticidade e vai quebrando, ficando mais fraco com o tempo, e obviamente ele não cresce, o quinto erro é não massagear o cabelo como assim não massagear o cabelo? é importante, não só quando você tá lavando, sabe quando a gente tá lavando assim tem gente que lava com as unhas, não é indicado, não é bom não faça isso, você só vai machucar seu corpo cabeludo sabe, mas dá uma massageadinha assim quando você estiver lavando ou até tem gente que humecta o cabelo né, humecta ele com óleo, algum tipo de óleo e faz essa massagem com as pontinhas dos dedos sempre, pelo amor de Deus, sempre, com as pontinhas do dedo, não vai usar unha, não. Tá? A unha você usa para outras coisas. Para isso não é, não. Vai massagindo assim, pleníssima, senhor, pleníssima. Massageia, massageia, massageia. Porque estimula o sangue nessa região. Então acaba que estimulando o sangue nessa região faz com assim que seu cabelo cresça mais rápido, lembrando que o cabelo cresce da raiz é importante manter, a man eu sei que isso é meio óbvio, viu? você pode falar nossa jeans descobriu o brasil <risos> mas é porque tem gente que acha que o fio ele, ele cresce aqui também, mas é importante cuidar da raiz do nosso cabelo porque é de lá que vem o fio, e se o fio ele já nasce mal estruturado sem nutrientes suficientes, suficientes, suficientes, sem proteína suficiente, ele provavelmente não vai crescer ou vai quebrar no meio do caminho. Então é muito importante você cuidar da raiz do seu cabelo também. Uma sexta e última dica é não prender o seu cabelo com muita força. É, um exemplo que eu tenho aqui de uma pessoa que prende o cabelo com muita força é a minha mãe. Ela prendia com muita força e o cabelo dela quebrou inteiro, gente. O cabelo dela se dividiu em várias partes, porque ela prendia muito aqui em cima Então acabou que essa capa aqui do cabelo, que era o que estava crescendo é, Não chegava até aqui e ficou, sabe, divididinho porque ela apertava muito Então não aperta porque isso quebra o fio com o tempo e não é bom pro seu cabelo Espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu gostei muito de fazer ele e quero abordar mais esse tema aqui no canal Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse, um beijo, um queijo. Tchau, tchau. tchau.